E aí, meu povo, tranquilo pessoal? Olha só, na aula de hoje a gente vai falar sobre é, semelhança e congruência. Muita gente acaba confundindo até o termo, né? Semelhança e congruência é, de triângulos. É, só que eu vou tentar esclarecer para vocês e trazer todos os detalhes sobre esses assuntos que caem demais nas provas é, de concursos militares, principalmente. E vestibulares, ENEM, né, também cobram é, de uma maneira mais é, implícita, podemos dizer assim, né? Quando você quer calcular é, ou aplicar o Teorema de Tales, por exemplo, em algumas figuras que tem retas paralelas, e as retas paralelas já indicam o uso de semelhanças ou congruências, tá pessoal? Então é muito interessante a gente entender esse assunto, não deixe de lado, é, faz parte da matemática básica também dentro do, do, do grande grupo de geometria, tá? E essa aula aqui, ela dá continuidade ao nosso é, curso de geometria plana, então fica ligado, se inscreva, curta o nosso vídeo e espere um pouco que a gente vai iniciar mais uma aula, vem comigo! Bom, pessoal, eu gosto sempre de dar um, um, uma ideia geral do que vai ser a nossa aula. Então, a gente vai falar aqui da diferença entre semelhança e congruência, tá? Eu vou trazer para vocês também, ó, como a gente encontra lados homólogos ou correspondentes aqui. Pessoal, eu vou falar também dos casos de congruência, o LLL, o LAL, o ângulo-lado-ângulo ângulo, e é, o, o, o lado-ângulo, ângulo oposto também, para finalizar, o Teorema Fundamental de Semelhança, que é clássico em muitas questões. tá? Não vem exatamente o termo Teorema Fundamental de Semelhança, mas é, quando aparece uma reta ali paralela nas figuras é, planas, a gente tem que ter uma certa, é, um certo cuidado e lembrar desse teorema. Tranquilo, pessoal? Vamos lá, que a gente agora vai iniciar a primeira parte da nossa aula, que é sobre é, a nossa... É, diferença, né, entre semelhança e congruência. Pessoal, primeira coisa que a gente precisa saber, quando eu digo para eu dizer é que dois triângulos são é, congruentes, tá? Quando eles são congruentes, eu estou dizendo que eles, os lados, os ângulos têm a mesma medida, igualzinho, igualzinho, igualzinho. Não posso dizer igual porque na geometria a gente chama de congruentes, tá? Nesse igual que a gente utiliza lá na álgebra, em outras áreas da matemática. É, na geometria a gente usa congruência. Por quê? Porque, por exemplo, é, se eu digo que uma caixa de pizza é, é quadrada tá? e uma outra caixa também é quadrada e tem os mesmos tamanhos, bom, são caixas diferentes, porém, tem as mesmas medidas, são bem parecidas. Né? A gente diz que essas duas caixas são congruentes, beleza? Elas são congruentes tranquilo pessoal. Então vamos lá ó. esses dois triângulos aqui ó, por exemplo, eles têm essas medidas aqui ó, o lado AC e o lado MP aqui, ó, esse segmento né eles possuem a mesma medida. veja também que os ângulos, eles são iguais, eles são congruentes na realidade, né? Eles são congruentes. Aqui eu tenho também, ó, 6 a medida 6, aqui a medida 6 também de CB e PN. E esses lados aqui, pessoal, ó, esses lados que são opostos ao mesmo ângulo, perceba que o ângulo de 50 graus aqui e 50 graus aqui, ó, né? São congruentes. E esses dois lados, eles são são opostos a esse ângulo, tá? Eu digo que esses lados aí, então, eles são é, homólogos. Tá, pessoal? Eles são homólogos. Isso é muito importante a gente saber, né? São, é, é, são lados é, correspondentes. Fica ligado que esses termos aparecem demais, tá? O 5 aqui, ó, tá, tá oposto a 45. Esse 5 também tá oposto ao 45. Então, os dois aqui são lados homólogos, tá bom, pessoal? É, observe que se eu pegar esse triângulo e jogar em cima desse aqui, vai ficar igualzinho, né? Porque as medidas são iguais, os ângulos são iguais. Então, eu digo que esses dois triângulos, olha só como eu escrevo, ó, o, triângulo, ó, o triângulo ABC, vou escrever aqui, ó, o triângulo ABC, ele é congruente, então, eu coloco esses três, três tracinhos aqui, ó, pessoal, ao triângulo, vou colocar aqui o triângulo, nossa, tá meio... tá ficando torto esse triângulo aqui, né? Ó, o triângulo MNP. Ó, então, o triângulo MNP, tá? Eu poderia dizer também, e agora a gente entra na, na ideia de semelhança, que é o seguinte, ó, quando eu digo que um triângulo é semelhante ao outro, tá? Nem sempre esse triângulo vai ser congruente. Por quê? Porque semelhança traz a ideia de seguinte, ó, que vamos imaginar no nosso dia a dia que eu tenho que pegar uma, uma figura uma figura plana e tenho que diminuir ela ou aumentar esse triângulo, né? Vou pegar o triângulo como exemplo já que é o nosso tópico aqui. Então eu tenho um triângulo e eu quero diminuir esse triângulo para caber numa certa região ou aumentar ele para ficar mais visível. Então ó pessoal, é, eu, eu para aumentar e não ficar distorcido, né? Assim que acontece com as imagens, se eu puxar só do lado assim ela vai ficar distorcida. Mas para pegar um triângulo semelhante Aquele, mas que tenha uma, uma medida menor, que seja metade do, do tamanho ou o dobro do tamanho. Então, eu preciso que essas medidas, os lados, sejam proporcionais. Se eu duplicar a base, eu vou duplicar o lado também. Ó. Se eu pegar esse lado aqui, aí, ó, eu peguei esse triângulo aqui e a sua metade, ó, que é a metade desse triângulo. Veja que esse lado AC, tá, ele agora é o RP, já que é um outro triângulo, eu chamei de RP. E esse lado aqui foi a metade. E para esse triângulo não ficar distorcido, a minha imagem não ficar distorcida, todos os outros lados também terão a metade do tamanho do triângulo original. Ou se eu tivesse se eu quisesse duplicar, eu também eu vou duplicar todos os lados para esse meu triângulo não ficar distorcido, pessoal. É aqui que a gente fala que é, esse triângulo e esse triângulo aqui eles são semelhantes, porque um é o dobro do outro. E existe uma razão de semelhança que a gente chama, por exemplo... O, a razão entre o lado AC, ó, vou pegar aqui o lado AC, e o lado PR, são os lados homólogos, ó, PR. E essa, essa razão aí, se você pegar, ó, AC dividido por PR, 20 dividido por 10, isso é igual a 2. Isso aqui, pessoal, a gente chama de razão de semelhança. Eu estou dizendo o seguinte, ó, que esse triângulo aqui é o dobro desse. Todos os outros lados também vão ter a mesma razão. Isso se chama razão de semelhança, fica ligado nesse detalhe e com isso, pessoal, eu posso dizer o seguinte, ó, que o triângulo ABC aqui, tá? Vou pegar uma caneta diferente aqui, ó. O triângulo ABC, ó, ABC, ele é o triângulo, né? O triângulo ABC ele é semelhante, ó, um tiozinho ao triângulo OPR. Então, OP triângulo, estou sempre esquecendo de colocar aqui, ó, o triângulo OPR R. Então, eles são semelhantes. Então, observe que todo triângulo congruente também é semelhante. Observe que a razão de semelhança aqui é igual a 1. Se você pegar o lado PM, ó, PM. quando eu pego o lado PM, então, eu estou comparando o lado desse triângulo aqui com o primeiro. PM dividido por AC, pessoal, isso aqui é igual a 1. Por quê? 9 dividido por 9 é igual a 1. E vocês vão ver que todos os outros lados homólogos também a razão é igual a 1. Então, aqui está a diferença entre é, triângulos que são congruentes e triângulos que são semelhantes. Observe um detalhe. Todo triângulo congruente também é semelhante. Então, eu poderia dizer que o triângulo ABC é semelhante ó, ao triângulo MNP. Poderia dizer isso também, tá, pessoal? Porque esse triângulo aqui é semelhante e a razão de semelhança é igual a 1, porque 1, um triângulo aqui é o mesmo tamanho, tem as mesmas medidas que o segundo. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, fica aí que agora a gente vai ver mais um detalhe sobre esse tema. Bom, pessoal, e muita gente se pergunta, né? Às vezes tem essa dúvida sobre é, os lados homólogos. O que são lados homólogos ou correspondentes? A gente também pode chamar esses lados de correspondentes. Ó, vou escrever aqui, ó, pessoal. O que seriam esses lados homólogos? A gente é, usa esse termo correspondentes, né? Deixa eu apagar aqui, ó. Correspondentes. Esses lados homólogos ou correspondentes, claro, entre dois triângulos, são aqueles lados que estão opostos ao mesmo é, a ângulos congruentes. Por exemplo, eu tenho aqui que esse tracinho, e é interessante a gente saber disso também, que às vezes a gente pode colocar o valor... É, a medida do lado desse triângulo ou também um tracinho disso aqui, desse aqui, pessoal. Assim como eu poderia usar um tracinho no ângulo também, em vez do valor como eu coloquei nesse triângulo amarelo, tá? Então, esse tracinho aqui, ó, um tracinho indica que ele é congruente ao, tra... ao outro triângulo, ao lado do outro triângulo que também tem um tracinho. Então, aqui, ó, eu tenho um traço aqui e tenho um traço aqui. Então, esses dois lados aí são homólogos. Mas o mais importante isso tudo é saber que lados homólogos estão opostos a ângulos congruentes, ângulos de mesma medida, tá pessoal? Então, por exemplo, esse tracinho aqui está oposto ao ângulo de 50 graus. Então, esse tracinho aqui, esse lado, né, que tem essa medida, tem um ângulo aqui oposto a ele também de 50 graus. É interessante a gente saber disso. Tá bom? Então essa é a ideia de lados homólogos ou correspondentes. Então esse lado é homólogo a esse. O lado de segmento CB é igual ao lado de segmento, ou melhor, é homólogo ou correspondente ao lado de segmento FG. Tranquilo, pessoal. Então, ó, se a gente poderia até marcar aqui, ó, é, o lado homólogo a é, o segmento AB ele estaria oposto aqui ao ângulo de 80 graus, né? já que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, aqui, ó, oposto a 80 está o lado com dois tracinhos. Ó. Então, é, oposto aqui é esses dois, ao ângulo de 80, estaria esse lado aqui com dois tracinhos. Então, esse lado é, de segmento EG é homólogo ao lado de segmento AB. Beleza, pessoal? Então, isso é interessante a gente saber. É, sobraria aqui o oposto ao ângulo de 50, um lado de 3, né? em três tracinhos, então eles seria homólogo a esse lado aqui, ó, de segmento EF. Isso é muito importante a gente saber, tá? Porque nem sempre a gente vai ter as medidas. Pode aparecer esses tracinhos aqui tanto na medida do lado quanto no ângulo. Eu poderia em vez de colocar 80 graus aqui, eu poderia colocar um tracinho aqui, ó, e a gente ia ver que no outro triângulo o, o ângulo aqui correspondente a ele seria esse aqui, ó, o ângulo F. Beleza? O ângulo C e o ângulo F seriam ângulos correspondentes ou homólogos. Tranquilo, pessoal? Então, fica aí que a gente tem mais detalhes para você. Beleza, pessoal, olha só. Existem algumas dicas, eu não preciso saber os três ângulos, é, conhecer né, os três ângulos dos dois triângulos que eu estou comparando ali é, e os três lados. Eu Só com algumas dicas eu sei, eu consigo descobrir se um triângulo é congruente ou não a outro, tá? Ou semelhante. Muita gente confunde os casos de congruência aqui com os casos de semelhanças, tá? A gente precisa entender bem a diferença entre um e outro, e eu vou destacando bem essa, essa diferença aqui. Pessoal, casos de congruência. Quando eu falo casos de congruência, o que, é que eu estou falando? Eu estou dizendo que os dois triângulos têm o mesmo tamanho, as mesmas medidas, ângulos com mesmas medidas, ângulos congruentes e lados congruentes. Eles têm o mesmo tamanho. Então, casos de congruência é isso. Quando eu estou falando casos de semelhança, a gente precisa entender que esses dois triângulos eles não têm o mesmo tamanho. Pode ser que sim, porque todo triângulo congruente ele é semelhante. Né? Ou melhor, todo triângulo semelhante ele é congruente. Mas, quando eu falo de casos de semelhança, eu estou falando de é, triângulos que são proporcionais. Um é maior que o outro, é o dobro de outro, é o triplo de outro. Tá? A gente tem que ter essa ideia. Ou pode ser do mesmo tamanho, não tem problema algum. Mas vocês vão ver que quando a gente fala de é LLL, ou seja, esse primeiro caso de congruência, eu estou falando de triângulos que têm o me... a mesma, é, lados com a mesma medida, lados congruentes. Esses dois triângulos têm o mesmo tamanho. E uma dica bem interessante é essa. Ó. Mesmo sem eu saber os, os ângulos desses dois triângulos, sabendo que os três lados deles são congruentes... Olha só, pessoal, que interessante. Então, eu posso dizer que esses dois triângulos eles são congruentes, tá? Eles cabem perfeitamente é, um acima do outro aqui, tá? É, eles se casam bem é, se a gente pegar um e colocar é, em cima do outro aqui. Tranquilo, pessoal? Só que, claro, pode aparecer para você também, e tá certo, de eu dizer que, por exemplo, o triângulo ABC ele é semelhante a esse triângulo aqui, ó. É, vou chamar ele de JFG, sei lá, tá? dar letras aqui aos seus vértices. Pessoal, se dois triângulos, se a gente consegue definir bem que é, os lados desse triângulo que eu criei agora são proporcionais a esse triângulo, se eu dissesse aqui, ó, se eu colocasse aqui 20, aqui é, 10 e aqui é, 5, e, por exemplo, se esse triângulo fosse metade desse, então aqui vamos imaginar que fosse 10 por 2 aqui vai dar 5, por 2 aqui vai dar 2,5. Se eu conseguisse enxergar essa proporcionalidade desculpem, entre esses dois triângulos, então eu posso dizer que eles são é, semelhantes, pessoal. Posso falar isso, tá? Porque eu analisei ó, os três lados desses triângulos. Isso aqui é muito importante tranquilo ou por exemplo se o problema é passar para você dizer que esses dois triângulos são semelhantes e pedisse para você encontrar a terceira medida aí você iria analisar ó, os lados que são homólogos tá então ele ia dizer lá que a razão de semelhança é dois enfim aí você ia dizer, aí você ia perceber que opa pera aí se esses dois triângulos são semelhantes então tem uma razão de semelhança Aí, a gente já consegue perceber ó, que tem um lado aqui que é metade do outro, o segundo lado também é metade do outro, e a gente consegue relacionar e descobrir o terceiro lado. Tranquilo? Olha só. Deixa eu descer um pouco aqui, ó, e a gente vai para o nosso próximo caso de congruência, pessoal. Quando a, gente tem, ó, quando a gente tem a informação que um lado, um ângulo, e o outro lado dos dois triângulos são congruentes, é, eu até acabei de... Esquecendo de colocar aqui, ó, mas vamos imaginar que esse ângulo aqui, ó, fosse congruente a esse ângulo aqui, ó, tá? A mesma medida. Pessoal, olha só que interessante. Você tem os dois tracinhos, dois tracinhos, lados congruentes. Ou você poderia ter a medida aqui também. Pode aparecer no problema aqui dizendo que, por exemplo, é... a medida desse lado aqui é 15, e a medida desse lado aqui é 15, a medida desse lado aqui é 10. E a medida desse lado aqui é 10, em vez dos tracinhos. Então, com isso aqui, a gente sabe também que eles são congruentes. E a gente consegue até descobrir os lados homólogos facilmente, né? Então, se você sabe dessa, se você tem essa informação entre dois triângulos, então, podemos dizer que os dois tá, são congruentes. Então, ó, o triângulo ABC ele é congruente ao triângulo M a ah, pessoal, então eles dois são congruentes, poderia dizer que também eles são semelhantes. Só que tem uma ideia bem interessante. Olha só, uma ideia é que caso venha um, uma, uma, é, um tipo de semelhança, um caso de semelhança, é, e, e para você falasse para você que isso aqui também é uma, uma relação entre semelhanças é, envolvendo dois triângulos. É, perceba que os lados aqui, eles não necessariamente são é, congruentes, tem a mesma medida Mas eles são proporcionais Se eu pegasse o um terceiro triângulo a esses aqui, ó, o triângulo RST Sei lá, vou pegar o um triângulo aqui, ó, RST Um triângulo RST, vou colocar aqui ó, primeiro vértice S tá? segundo S e o terceiro T Então, para esse triângulo ser semelhante a esse aqui, pessoal um lado vai ter que ser proporcional e o outro lado vai ter que ser proporcional também. O ângulo seria congruente, tá? Então, por exemplo, se eu estivesse comparando aqui ó, esses dois triângulos, se esse lado aqui tivesse como medida, dividido aqui por 2, né? É, ou dividido por 5, será lá, 5 vezes menor, dividido por 5. Então, aqui seria 5, ou melhor, 3, né? E aqui por 5 seria 2, Por exemplo. E ele afirmasse para você que esse ângulo aqui, ó, é congruente a esse aqui. Então, é, é fácil enxergar que esses dois triângulos eles são semelhantes. Ou seja, tem um caso de semelhança também LAL, lado ângulo lado. Se você tem um lado, um ângulo e um lado aí, é, que, cujos lados aí dos dois triângulos são proporcionais. Então, é fácil, né? Lembrando de proporcionalidade, se você pegar uma medida e dividir por outra, 15 dividido por 3 é 5, 10 dividido por 2 é 5. Então, apenas reduzir esse triângulo aqui, beleza, pessoal? Isso aí, a gente até chama que o caso, a, a, a relação aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. A razão de semelhança, né? Na realidade, ela é igual a 5. A razão de semelhança entre o primeiro e o segundo triângulo aqui, ó, é, de triângulos, eles são... Essa razão é igual a 5, tá bom? Isso é interessante, isso não é difícil e a gente precisa apenas prestar atenção. E com algumas dicas eu não preciso ter os saber, né? descobrir os três lados e os três ângulos desse triângulo para saber se eles são semelhantes ou se eles são congruentes. Eu não preciso saber disso, tá? Tendo algumas dicas, três informações ali, a gente já vê que a gente consegue descobrir né? que dois triângulos são semelhantes ou congruentes. Tranquilo? Fica aí, pessoal, que a gente tem mais detalhes. Olha essa outra informação aqui, ó. Se eu sei que é, em dois triângulos, ó, em dois triângulos aqui, pessoal, eu tenho dois ângulos aí, ó, dois ângulos é, congruentes e um, e um lado aí congruente também, né? Esses ângulos e lados aqui correspondentes, homólogos. Então, por exemplo, aqui, ó, esse ângulo A e esse ângulo B, eles são congruentes, ó, A, M e N aqui, respectivamente, né? E a gente tem esse lado aqui, ó, que é adjacente a esses dois ângulos, esse ladinho aqui, eu coloquei a mesma medida A, ó, tem a mesma medida, né? são congruentes também aí, tá, pessoal? Então, se eu tenho essa informação, eu posso dizer que esses dois triângulos eles são congruentes. No caso de semelhança, se eu quiser saber se eles são semelhantes, apenas com os dois ângulos, ó, os dois ângulos, porque a gente não precisa do lado. A gente não precisa ter lados iguais. Né? Esses lados poderiam ser proporcionais. Aqui, por exemplo, C10 e aqui C 2 ou seja, esses dois triângulos aqui, aí a gente apenas reduziu o segundo em que cinco vezes, tá pessoal? Então, ó, esses dois triângulos eles poderiam ser é, chamados aí de semelhantes, se a gente soubesse apenas que os dois ângulos deles é, são congruentes. Por exemplo, se aqui fosse 60 e aqui 50 graus. Olha só que interessante. 60 Então, aqui seria 60 e aqui 50. Seria fácil descobrir aí ó, que esse terceiro ângulo também é, é, são ângulos congruentes nos dois triângulos. Né? 60 com 50 dá 110, sobraria 70, né? porque a soma interna é 80, a gente já viu isso. Então, aqui é 70 também. Tá, pessoal? Então, ó, esses dois triângulos... Independente do, do, das medidas dos lados ali, claro, a gente conseguiria dizer que eles são o quê? Semelhantes. É a certeza que eu tenho que eles são semelhantes. Se eles são congruentes, aí a gente vai ver um outro detalhe, ver se a medida do lado de um é igual à medida do lado do outro. Se essa razão de semelhança for igual a 1, porque um número dividido por ele mesmo vai dar 1, aí eles são congruentes. Bota isso na cabeça porque isso é muito importante, essa definição é interessante. Tá bom, pessoal? Vamos agora aqui, ó, deixa eu já descer aqui e vou mostrar para vocês que existe também esse caso aqui de congruência, tá? Que é o quê? Se você tem um lado, ó, um lado congruente entre um, o primeiro e o segundo triângulo, por exemplo, aqui eu já coloquei o A e aqui o A, pode dizer que tem a mesma medida. E você tem um ângulo adjacente a esse lado e outro ângulo oposto a esse lado, ó, por exemplo, esse ângulo aqui, ele é homólogo, né? ele é... É congruente ao ângulo C. O ângulo P é congruente ao ângulo C. Eu coloquei um tracinho aqui, um tracinho aqui. Ou poderia ter um valor aqui, 40 graus, 50, mas tem que ser igual, né, pessoal? Mesma medida. Então, ó, é, eu posso dizer que esses dois triângulos são congruentes. Olha só que maravilha! Eles são congruentes. Apenas por causa dessa informação. Eu tenho o ângulo oposto ao lado A, que é congruente aqui no segundo triângulo. Eu tenho um ângulo adjacente a A, que é esse ângulo aqui que tem dois tracinhos aqui, ó, congruente a A. Se eu tenho essas duas informações dos dois triângulos, então eu posso afirmar que eles dois são congruentes. Bota na cabeça que não é difícil. Tranquilo, pessoal? Para finalizar, a gente vai falar do Teorema Fundamental da Semelhança. Fica aí. Vamos lá, pessoal. Algo importantíssimo que eu não poderia deixar de passar para vocês aqui, ó. Teorema Fundamental de Semelhança. O que, é que ele diz? Você tem um triângulo qualquer e passa a um dos lados. Eu escolhi o lado AB aqui. Tá? Você passa uma reta que é paralela a esse segmento. Então, se liga. Toda vez que você estiver trabalhando com um polígono, uma reta paralela a alguns dos lados, se liga aí. Você pode utilizar esse teorema que é super importante. Por quê? Porque... No triângulo, por exemplo, né, depois a gente vai ver em outro, outras figuras, no triângulo, ele acaba criando aqui, ó, dois triângulos semelhantes. Olha só que interessante. E aprendendo o que a gente viu em aulas anteriores, ó, essa reta R aqui, ó, Ó, essa reta R, vou traçar ela aqui mais ou menos aqui, e esse lado AB, de segmento AB, ó, ele vai daqui até aqui, né? o segmento AB, eles são paralelos. Então, a informação que a gente tem, essa reta R é paralela ao segmento AB aqui. Então, é, não sei se vocês concordam comigo, que o segmento AC aqui, ó ele acaba se tornando o quê? Ele acaba se tornando uma é uma reta transversal, e o segmento CB também uma outra é, reta, aí, ó, uma, um outro segmento né, transversal, beleza, pessoal? Isso é interessante, por quê? Porque esse ângulo que está aqui, ó, esse ângulo B, ele está aqui, ó, ó, ele estaria aqui, o ângulo B, ó, pessoal, esse ângulo aqui, ó, vou até chamar ele de ângulo B aqui, e ele, a gente já viu que ele é correspondente né, a esse ângulo aqui, ó, eles são iguais, eles são iguais, então esse ângulo aqui também é B, pessoal, olha só que interessante, da mesma forma com o ângulo A, ó. então esse ângulo A, ele estaria aqui. E esse ângulo aqui, ele é comum tanto ao triângulo maior, olha só que interessante, tanto ao triângulo menor que foi criado aqui. Eu criei dois triângulos semelhantes. Veja que eles não podem não ser congruentes. Claro, não são congruentes, não tem como ser congruente. Só se essa reta aqui eu tivesse exatamente em cima do segmento AB, né? Aí teríamos dois triângulos com o mesmo tamanho, tá? Então aqui eles são o quê? semelhantes. Pessoal, isso é bem importante. Olha só que interessante. É, aqui seria o ângulo, vou chamar o ângulo aqui de C, que ele é comum ao triângulo, esse triângulo menorzinho aqui, ó, e ao triângulo maior, o triângulo ABC, tá? Então, olha só. Quando eu traço uma reta aqui, esses lados eles são proporcionais, ó. Eu vou chamar esse ladinho aqui, ó, esse lado aqui, ó, de a, tá? Vou chamar ele aqui de a. E esse lado maior aqui, eu vou chamar ele de Azão, beleza, pessoal. Então, esse a dividido por esse azão vai ter a mesma, tem a mesma razão de você pegar essa medida aqui, ó. ó essa medida aqui, vou pegar aqui. A gente vai fazer exercício vai ficar bem claro, mas a explicação teórica também é importante. Vamos dizer que a medida do lado menor ali seria B e a medida desse lado maior do triângulo maior seria B. Então, ó, aquele azinho dividido por azão a medida do Azão vai ser igual ao B dividido por B. Isso aqui a gente vai ver também no Teorema de Thales, tá? que é um outro teorema que a gente utiliza também na geometria plana, muito utilizado, digo passagem, é, diga-se passagem, e a gente vai, é, vai conhecer esse teorema também, tá, pessoal? Então, ó, é, é, mas eu, eu achei interessante mostrar aqui para vocês, não falar do Teorema de Thales, né? E nem precisaria trabalhar com essa razão, eu poderia dizer que esses dois triângulos são o quê, pessoal? Semelhantes apenas com a informação que a gente viu aqui nesta aula. Que informação é essa? Os três ângulos aí, ó, pessoal. Ó, eu tenho três ângulos iguais. Com dois ângulos iguais, eu já poderia dizer, nem precisaria saber desse aqui. Ó. Com os dois ângulos iguais, eu, já, eu poderia afirmar que esses dois triângulos eles são semelhantes. Não foi isso que a gente viu no tópico anterior? Aliás, antes do ângulo oposto, foi isso que a gente viu. Então, por isso que eu achei interessante trazer esse teorema também, pois ele é muito importante. Ah pessoal, era isso que eu tinha para hoje. Espero aí que vocês tenham gostado. Curta o vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima aula. Valeu, pessoal!